Esse vídeo que estamos fazendo hoje é, é para explicar o aos irmãos brasileiros a, a, a respeito da rota e mi rota que vai ter aqui em Panamá, com dicas para eles se quedarem a cá Sim, tranquilo. se quedar melhor, tranquilo. Listo. Pero aquele também está convidado para estar, está invitado a continuar com os outros assistindo eh, mirando lá pelis. Hoje viemos dar um recado muito rápido para nossos irmãos brasileiros que estão vindo aqui prestigiar o evento da JMJ. O Papa vai estar aqui em Panamá. Então, nós como já estamos aqui... Há um pouco mais de tempo, passamos por algumas dificuldades de adaptação quando viemos. Vamos dar aqui 21, 21 dicas para quando você vier, já ficar ciente, já se preparar para não ser pego de surpresa como nós fomos pegos, ok? E também tem outras dicas de, de vivência, de coisas que a gente já venceu por aqui, que já conhece, que vai também servir para você em, nessa, durante esse período que você vai estar por aqui. Meu nome é Leandro Reis e a minha esposa... Verônica Reis. Vamos para lá primeiro... <risos> Viste, viste. Vamos para a primeira dica. Quando você chegar aqui em Panamá, conte com a polícia. A assim que eu cheguei aqui na, na primeira vez, eu cheguei sem pai nem mãe. Fui o primeiro policial que apareceu na minha frente, tentando ali falar um espanhol. Ele me entendeu e me ajudou a fazer ali o, o trâmite de, do cartão de metrô, que eu vou explicar a vocês depois. E eles são muito solícitos. Pode conversar, pode perguntar. Não precisa ter medo. A polícia de Panamá é uma polícia rigorosa. Porém, também é muito humana. E elas estão altamente preparadas para poder cuidar de vocês aqui. Inclusive, eu acompanhei lá na... Passando algumas vezes lá na Embaixada Brasileira. Muitos policiais panameños fizeram curso de português para poder falar com vocês em português. Então... Primeira dica, conte com as polícias quando chegar aqui, pergunte, se informe, não fique perdido. Eles estão ali para poder ajudar vocês, ok? Segunda dica, prepare-se para o calor. Diferente do Brasil, né, pelo menos de algumas, algumas regiões, o calor aqui é mais ou menos aí entre 26 e 36 graus o ano inteiro. Só que na capital, na cidade de Panamá, a umidade de ar é muito forte. Então, para alguns brasileiros, quando chegar lá, vai sentir um... um como se estivesse dentro de uma panela de pressão. Uma entendeu? É uma estufa, exatamente. É, é um, não é tão quente, mas é um calor que te sufoca. É Sim, calor. é um abafado úmido, entendeu? mas se acalma, vai para a sombra, toma água que você vai ficar tranquilo. Terceira dica, paciência com o trânsito. Se você vier alugar um carro ou alugar uma moto, que é difícil de alugar moto aqui, mas se vier alugar um carro, tenha muita paciência, porque o trânsito em Panamá no normal já é um pouco complicado. E se você vier alugar, e você vai, vai ver muita diferença com a direção aqui em Panamá. É, minha amiga Girlene falou pra gente que o trânsito do Panamá só perde pra Índia. Você tem ideia. <risos> então como você funciona. já tem noção do que a gente tá falando. Quarta dica, tenha paciência com a língua. Porque. O idioma, meu. Sim, amor. ah tá. Então vamos é. lá. Quarta dica, tenha paciência com o idioma. Beleza, meu bem? Beleza, meu bem. Então, por que que acontece? O brasileiro compreende o espanhol, mas o panamém não compreende o português. Então, primeiro, se um panamém vier conversar com você, ele tem costume de falar muito rápido. Isso. E então, eles você... falam que a gente fala rápido. Sim. Então você pede para ele falar despácil. E aí, quando ele falar mais devagar, você vai compreender tranquilo. Sim. E se você for falar com eles, tente falar devagar. Vocês que estão vindo pela JMJ para poder vai ter com certeza um acompanhamento de pessoas que estão preparadas para isso voluntários e tudo mais, só que você vai ter também contato com outros panamenhos. então então, pra você que não, aí quando começar a falar rápido você, é, você pode falar é, habla, habla despacio Sim. por favor, por ele favor vai falar, é por favor vai falar devagar, e se por um acaso estiver conversando com um panameño e você vê que ele travou é porque ele você, não te entendeu. Ele não te entendeu e ah, ele tá. não vai te falar, não, não compreendido. Ele não fala. Ou então, perdão. É. Aí, ou seja, você tem que repetir o que falou. Comigo, nunca fala perdão. Ai, perdão. Quando, quando ele não te entende, a primeira coisa que eles perguntam. Habla inglês? É, Speak inglês? Primeira coisa que eles perguntam. Então, você tenha paciência com o idioma. Quinta dica, valor do táxi. É óbvio, o Panamá é um país terceiro mundo, então as pessoas não têm aquela noção de, nossa, vai vir um monte de gente para cá, vou manter o preço. Eles vão aumentar, vão dar uma valorizada. Para você ter uma ideia, o preço do táxi no Panamá é muito mais barato que no Brasil. O brasileiro tem aquele hábito de chegar no lugar e, e se pagar caro no táxi, não se preocupe, porque no Brasil já paga caro. Mas aqui, para você ter uma ideia, na média, aí no centro de Panamá, eu gasto 5 dólares com por um trajeto de 10 quilômetros É mais ou menos essa média aí Então você, com o Google Mapa, você pode calcular E como não tem taxímetro Você pode negociar o preço da passagem A corrida, a corrida. Se a pessoa fala assim, Não, eu vou eu quero pagar 10, cobrar 10 dólares você oh, Posso pagar é. 6, posso pagar 5 E aí você vai negociando Porque táxi tem aos montes aqui Sexta dica Shopping Albrook Albrook é praticamente um labirinto e um túnel do tempo. Eu chamo de túnel do tempo. É. Porque você entra lá 8 da manhã e, é sério, gente, vocês vão sair de lá 5, 7 horas da noite. Sim. Porque o bicho é muito grande. E você não vê a hora passar. Porque é tudo fechado, você não sabe quanta tá dia e à tá noite. Então você entra lá... Para começo de história, abre 10 horas da manhã. 10 ou 11? São 10, acho que são 10 horas acho da que manhã. ou 10. Sim, fecha às 5. Eu tô dando a suposição de ontem. É, acho hora. que é 10 ou 11, não sei. Mas então, de 10 às 5, às 5 nós fecha um pouco mais tarde. Sim, mas mais tarde. Mais tarde? Não lembro. Mas abre 10 horas, então o tempo é muito curto e acaba muito rápido. Então, cuidado. Lá dentro tem pessoas do corpo de bombeiro. Você vão ver lá um rapaz com um, um, um homem lá com um chapéu de. de como se fosse de. Aquele chapéu de aba, entendeu? São as pessoas do corpo. uma roupa caque, Quase dessa coisa, isso aqui é um verde, né? Mas é quase um caque assim É o pessoal do corpo de bombeiros Se você tiver perdido, não fica procurando Porque você vai se perder mais ainda se, perder. se informa E sempre olhe lá os animais, né? A porta do animal, o dinossauro, panda, carrossel Se informe por esse Pegue esse, essas referências pra poder dar Olha, eu entrei pelo carrossel Que geralmente é o ponto de entrada Então você pergunta sempre ao bombeiro lá Onde é o carrossel? Aí vai te informar, segue aqui, direito e tal, tal, e você se informa, ok? Cuidado com o Albrook, que aquilo ali é um sumidouro. E quando vocês estiverem andando pelo Albrook e começar a, de um piso simples pra um piso extremamente <risos> bonito, é porque é tudo muito caro. Cuidado, é, porque o Albro... foge daí porque o Albuquerque é um shopping de, de várias várias sim, sim, faixas é. financeiras, entendeu? Então, mas tem, você vai reconhecer pelo piso quando, opa, sim. aquele piso é diferente, bonito, eu quero pisar ali, não pisa. Começou a musiquinha mais suave. É, mas... Você já viu as pessoas mais bem alinhadas, já, madame é andando, muito... andando com cachorrinho é e o cachorro lá. Né? Não, mas é muito interessante, mas vale a pena você ir lá. Vale a pena conhecer sim, o Albuquerque. Vale é, é lindo, é maravilhoso lá. Sim. Falando em Albuquerque, a nossa sétima dica é não compre roupas ou artesanatos lá no Duty Free do aeroporto, que é muito caro. Ah, é livre de imposto. Parece que oh. é livre de imposto, mas eles embutiram o imposto cinco vezes. Você quer comprar alguma coisa? Vai pros shoppings. Qualquer shopping que tiver fora ali, fora do, do, do, do metrô ali, do, do aeroporto, aeroporto, tem o Albrook. Dentro do Albrook tem as lojas ou tem a Madison tem a Titan, Madison, Titan. tem a Saxi, Saxi Onde a gente compra aqui tudo, Saxi, a, custo, tudo a custo também tem tudo várias bem. lojinhas lá grande, tipo a Leader Magazine no Brasil tipo a C&A no Brasil que os preços são pô em conta você consegue lá camisa pô 1 um dólar, 50 sim. centavos roupa, muito, bermuda muito e tal muito, muito barato bom. então a dica é essa vai para shopping e principalmente também você pode dar uma olhada nos outlets que tem aqui em Panamá na Avenida Espanha, entre a estação é, Iglesia del Carmen e a Via Argentina, a estação de metrô, nesse espaço ali tem alguns outlets que, que tem preços ótimos para você comprar roupa de marca por um preço muito mais em conta. Assim, A dica número 8. Assim que você chegar aqui, você, para você locomover de ônibus, ou de metrô, ou de metrobús, você tem que ter o cartão, o passe. Pega aí, filha. Tem dois tipos de cartão. Ó, tem esse cartão, chega mais perto pessoal ver. Eu ou o cartão? É o cartão, né? Ah, tá. Esse cartão aqui é o que eu indico comprar, que dá para passagem para os três. Você tem acesso livre para entrar no banheiro do, do, do shopping, do, do terminal. Você tem acesso livre porque para você ir para os ônibus no terminal. prefiro isso aqui primeiro. Oh. Deixa eu rápido de pé para saber como é que é a cara do, do, do cartão. Isso. Esse cartão você pode usar dentro do terminal para você acessar o banheiro, que é 25 centavos. E também para poder entrar nas baias dos ônibus, que são 10 centavos só, mas tem que estar com esse cartão recarregado. Ele também serve para você pagar o metrô, que se não me engano, se, se, aqui não aumenta o preço, não deve estar 36 centavos a passagem do metrô. Você só paga, você vai lá, e de volta, você paga uma. Você ira, você saiu do metrô, você paga de novo. Mas são só 36 centavos. E quanto custa para recarregar esse cartão? Aí você bota a quantidade que você quiser. Ah, você sim. pode botar o valor que você quiser para recarregar. Mas o valor do cartão, se eu não me engano, ainda deve estar 2 dólares. E como é que a pessoa tem que fazer para ter? esse cartão. Ela vai lá no terminal no terminal do Albrook, lá do Albrook e, e solicita. Tem um, um guichê enorme lá com, com essa marca aqui, seu logotipo, o rap Test, que você pode solicitar esse cartão e, e pagar um, lá. Qualquer um, eu posso Sim. chegar lá amanhã mesmo e fazer. Sim, lá dentro do terminal. Você pode chegar lá e solicitar é e recarregar dia. Na mesma hora sai. E esse aqui, segura aí, ajudante. <risos> E esse cartão aqui, se você por um acaso saiu do metrô, saldo do aeroporto e for direto pro metrô, esse é o primeiro que você vai comprar. Ele só serve para o metrô e para o metrobus. Ele não serve para ser usado direto lá no... Na, na, esse daqui, ele não serve para você usar no, no terminal, só serve para você andar de metrô e no metrobus, ok? Então, você já sabe, aqui pra andar no metrô, metrobus. E pra andar pela, pelo terminal, tem que ter esses dois cartões aqui. Tem que solicitar o cartão. Solicite já. Dica 9 beber bebida alcoólica na rua é proibido, não pode cerveja, é, licor, cachaça, uísque, garrafa, na mão, nada, nós sabemos que boa parte dos evangelhos que vão vir são jovens claro. e também não, não tem o hábito de beber, porém tem alguns que bebem cerveja, juventude hoje em dia, católica também, bebe cerveja, então nós estamos avisando para você ter noção de que aqui a lei proíbe você beber cerveja andando não, pela é. rua, qualquer tipo de bebida alcoólica andando pela rua, você pode comprar, tem levar para o e trazer pra casa, Sim. agora tomar na rua não Sim. pode. Sim, eu também não sei se nos locais onde vocês vão estar, em escolas e locais separados eles vão permitir você tomar cerveja, não. então você tem, tem que saber aí a informação, qual que é e qual que não é, ok? E para ilustrar vocês os tipos de cervejas mim só por curiosidade, vou mostrar para vocês aqui os tipos de cervejas que são nacionais aqui. Mostra aqui, filha. A Soberana... Pega as duas, Aqui temos a... Essa é uma nacional, Soberana e a Soberana Light, que aqui tem os dois tipos, que geralmente usam um sabor mais forte e um sabor mais fraco. Geralmente a Verônica gosta da mais forte. Da mais forte. E eu tomo sempre as mais fracas. Nós temos a... Nós temos as Atlas, né? Vira Atlas. Essa é a Atlas Light e essa é a Atlas mais forte. Essa é a mais forte e essa é a mais fraquinha. Essa aqui, inclusive, é a mais vendida aqui em Panamá. É lightzinha também, É bem, quase nem pega, né? só pra matar a sede mesmo. Próxima. Tem as Balboa, a Balboa comum, que e é, é forte. a que é forte pra Verônica, e a Balboa Ice, que é eu que tomo, que é mais light também. Os sabores vocês vão saber quando tomar. Eu tomo de todas elas, né? vai revezando. E tem as Panamá. A Panamá Langue, que é a Verônica, e a Panamá Light, que sou eu que tomo. Sim. Ok? Só para vocês terem uma noção de que... Mas também tem Sim. outras cervejas aqui, como a Corona, que a Verônica também gosta, Sim, é. É Budweiser, Heineken, e todas Sim. as cervejas que tem, alemães e tudo mais. E essas cervejas, para mim, elas são muito, muito, muito fracas. E é justamente por isso. E os panameños também falam porque eu perguntei, gente, não é possível que todas essas cervejas do Panamá que eu tomei, que não são só essas, porque eu tomei todas pra experimentar, pra me ver se tinha alguma que eu, que eu conseguisse me adaptar. Não, mas acho que nacional são só essas. Não. Tirando as que são artesanais, essa, nacional isso, são é. essas. Então, e aí eu fui e perguntei, gente, por que tão fraca? Porque então Aí eles falaram, Verônica, justamente por esse país ser muito quente, muito quente, muito quente, a gente não tem o hábito de ficar tomando água toda hora, água, água, água. Então a gente prefere tomar cerveja assim que é muito fraca, gente, é muito rala, é muito rala. Aí tem ali, ah, e a forte que a Verônica gosta, é forte, entre aspas, porque também pra mim é fraca. Eu, eu, eu, eu, eu fico com a corona mesmo, eu tomo a corona, porque pra mim sim é forte, mas essas aí a gente toma só no dia a dia mesmo. Décima dica. O Panamá é o segundo país que é campeão mundial em combate ao tabagismo. Ou seja, aqui é o segundo país que menos se consome tabaco no mundo. E por falar em tabaco, você não vai ver ninguém fumando. Na vai boa. ver sim, vai ver sim. Uma ou duas pessoas é muito raro. Sim. Estamos aqui há dois anos e a gente pode contar número de pessoas que vimos na Olha. rua. Duas. Pra mim, duas pessoas que eu já vi na rua fumando e, e olha que a gente sai toda hora Vai a shopping, vem pra cá, vem pra lá E faz compra, essas coisas todas E você não vê Vai ver sim, mas é muito raro Ó, Panamengo fumando na rua só vi um, um só até hoje Que é o nosso vizinho daqui e da internet Isso, e quando fuma, eles fumam escondido Sim, mas esse eu vi fumando na rua Tá fechando lá, mas detalhe se ele fumar na rua, ele não pode fumar perto de você. Isso, é que eu falo Ele sai de perto é. de você. Às vezes, tipo assim, se tá aqui, ele vai lá pro outro lado da rua. Tá de um carro. É. Porque se um, você vier pra cá e estiver fumando e, e incomodar, incomodar um panameiro, ele pode chamar a polícia e você Sim. pode ser advertido. Não sei nem se tem... Eu não recordo se tem multa, mas não pode também. E é só uma por é lá a fumaça. É. Pra mim foi ótimo, que eu tenho trauma de cigarro, porque eu tenho problema no pulmão. já tive furúnculo por causa de cigarro. Então, aqui eu... Meu pulmão vive feliz. Então, já sabe: cigarro aqui. Desculpa, cigarro aqui. Se for fumar, se esconde, vai pra longe pra poder ninguém sentir o cheiro de cigarro. Porque Sim. aqui, se você ficar. Igual a chaminé aqui. Igual no Brasil, vão, que ninguém é, te respeita e você tá atrás e atenção. solta mesmo. Isso, e vão te chamar atenção. Ah, mas eu tô soprando pra cima. Vão te chamar atenção. Sim. Aqui nisso sopra pra cima também porque vai espalhar o cheiro. E essa porcaria espalha mesmo. E vai doer no seu bolso, que é o melhor de tudo. Eu não sei se tem, tem multa não, mas tem. pode ser que tem. A comida pa, a décima primeira dica é a comida panamenha que ela tem uma, muita combinação com o milho. E também não é muito temperada, né, filha? Que se chama maiz. Sim, o maíz. Que também não é muito temperada, né? Não, é não é temperada. Pra mim, gente, pra mim, que a gente mora aí no Brasil, né? Que a gente acostumada a comer, minha mãe faz uma comida maravilhosa tudo com pimenta do reino, isso, aquilo, Sim. aquilo, outro aqui não, aqui parece que eles só botam sal mesmo, isso, então você já sabe, se você por exemplo, for viciado em farinha de mandioca, como nós somos também aqui, eu e aqui, o meu cachorro também somos viciados em farinha de mandioca se você vier pra cá esperando comer farinha de mandioca também, aqui não tem farinha de mandioca se quiser, se você gostar, e ah eu não consigo comer sem farinha de mandioca, que nem a gente teve que se acostumar Traga um pouquinho de casa, um quilo para se safar por aqui, porque não tem farinha de mandioca, ok? Dica número 12, água. Beba muita água. Aqui em Panamá tá cheio de gente. Vai ter gente não só do Brasil, como do mundo inteiro acompanhando a JMJ. Então, vai ser difícil de você conseguir água de qualquer, assim, à vontade. Então, sempre carregue uma garrafinha reserva de água em mãos entendeu? e outra coisa se você tá acostumado a tomar água com gás vai ser difícil encontrar aqui porque a água com gás aqui você encontra pouca e é em mercado, e além de tudo não é muito barata não, é aquelas águas terrier se você tomar água com gás sabe qual que é? A, terrier. a Leandro gostava do passa Quatro, né Leandro? passa-quato oh, passa Aí Leandro que é, afim de, é fissurado em água com gás, eu não gosto de água com gás o Leandro sofre pra achar uma água boa aqui, igual Ai. eu sou pra achar comida boa é, não tem. Ah, com gás aqui não tem. Dica número 13, Wi-Fi livre. Aqui tem alguns locais, como por exemplo, dentro do Albrook, como por exemplo, dentro do terminal rodoviário. E até mesmo é, no centro da cidade ali, aberto, tem é, é, sinal de Wi-Fi. Só que o do Albrook não né, dá pra passar, dá pra segurar, dá pra levar. Dentro do aeroporto também, se eu não me engano, não, não, não me recordo se no aeroporto tem. No aeroporto não me recordo, vou sendo bem sincero. Mas dentro do Albrook tem, dentro do terminal tem. Você tem que fazer ali um. um colocar ali um cadastrinho rápido. E também tem o Wi-Fi da cidade a Wi-Fi aberto só que o Wi-Fi da cidade existe, que é muito ruim, é muito, muito tem fraquinho. Tem Wi-Fi para todos. É, você fala pra lá, Wi-Fi para todos, é, dá pra, tipo assim, sei lá, quando você conseguir conectar, no máximo ver mensagem no WhatsApp ali, e sim conseguir isso, né, é muito complicado. Agora, dentro do shopping, Walbrook, qualquer, a maior parte dos shoppings aqui tem o Wi-Fi liberado e também no terminal tem o Wi-Fi liberado. Dica 14, pessoal, vamos dar o um exemplo, não jogue lixo no chão. Infelizmente, esse é um mau ato dos panameios. Eles não, não criaram a noção de pô, botar o lixo no chão ou levar esse lixo na mão, numa sacolinha do bolso e colocar numa lixeira próxima. Eles não fumam, mas o que vocês vão ver de passar de carro, abrir a janela e jogar as coisas pra fora, é, isso dói. vocês vão ver. É verdade. Que multa pra isso não tem, né, Leandro? Não tem, né? Ainda não tem. Poderia ter. Não, até tem. Tem sim. Oh? Tem, mas quem? o policial não tá em todo lugar, ah, né? É tem que eu já, eu fiz agora aqui a prova. A não a sei que, pra... que você saque uma foto e é verdade, Sim, é. mas tem sim, tem muito pra poder quem joga lixo pela, pela janela, mas infelizmente é um mau hábito que eles ainda têm Então, você brasileiro, dê o um exemplo. Carrega a sacolinha, pega o teu lixo, você vai caminhar, vai ser complicado, vai ser muito longo, então carrega só a sacolinha pra poder guardar os seus lixos. Às vezes, às vezes, a gente anda pela rua e o Leandro fala, agora eu entendo porque que, que espanamem joga lixo, porque é muito difícil achar a sua lixeira, gente. É, também tem isso. Eu não sei porquê, mas claro, né, o Hum, não vamos justificar o erro é, né Se não tem lixeira, eu por exemplo Não tem lixeira, Bota eu boto no, no bolso, bolso, boto na mochila Quando chegar em casa eu descarrego tudo Se lembrar né, que às vezes eu não lembro tudo dentro do bolso. Aí eu lavo tudo com tudo aí, aí com é lixo né? mesmo Dica número 15 Deixe o jeitinho brasileiro Lá no Brasil, tá? Porque o povo panamé é um povo honesto E um povo também o que? Muito honesto inocente. Sim, muito inocente mesmo. Isso. Inocente que a gente fala que tipo assim, se você fizer, às vezes você faz uma uma fala uma fala uma coisa com ironia, a às vezes nem entende a ironia, é entendeu? Porque eles são inocente mesmo. É eles acreditam em tudo, por favor gente, vocês que tem esse, ah, então eu vou me fazer isso, mas por é. favor, não se não façam não, não façam, faça o próximo que você gostaria que fizesse com você você está não. na caravana JPMJ, né? então deu exemplo de bom cristão, é verdade, então realmente eles são muito inocentes se você falar aqui no Brasil ah, igual é, me perguntaram, Verônica, o Brasil é 24 horas carnaval eu não <risos> gente, não é 24 horas carnaval não é assim, a gente dorme, a gente descansa, mas eu não sabia pra mim 24 horas oh. durante a vida toda Eu claro que não gente <risos> se não ia ser uma mulher sarada imagina ficar sambando durante 24 horas dica número 16 eu coloquei 17 aqui mas é 16 transporte público para as pessoas que vão ficar na cidade do Panamá e para as outras que vão vir para o interior vão atravessar o canal do Panamá vão vir para o interior vão sentir uma diferença monstruosa na cidade do Panamá, você tem metrô, você tem é, metrobus, você tem táxis à vontade e também tem ali alguns ônibus ali, aqueles os é, Diablo, Diablo Rojo. Também tem aqueles aí que são alegóricos, né? Mas também serve como transporte. Tirando esse Diablo <risos> Tirando esse Diablo Rojo. É. vocês não vão ver ônibus cair no pedaço, né não. Leandro? metrô que vocês vão entrar cair nos pedaços, não, é tudo muito novo, ônibus novo, o metrô é novo, os táxis são novos agora só esse Diablo Rojo que sim, é meio, é meio feinho é velhinho, nunca, porque é tradição nem, eu nunca andei nele, Leandro já andou. Já. é apertado e é a tradição, né? tipo assim pra você ter uma experiência, como eu quis ter uma experiência de andar no Diablo, do, no Diablo Rojo então é uma experiência e os caras andam, ó Sentando pela jaca. Okay. É, sento pela jaca. Eu não sei como é que é pro outro lado da Arien. Agora, falando pro lado de cá, pro lado de cá da, da, do canal, que o Rio de Janeiro, quem vem, carioca que vem pra cá, pro lado de cá da poça, o, o transporte é micro-ônibus, né, os ônibus pequenininho que tem aí no Brasil bastante, vocês sabem como é que é. É como se fosse transporte alternativo. Não tem empresa, empresa em si, assim como é 1 ABC, não, aqui empresa são... assim, não tem. Entendeu? Não tem a, a, o, o ônibus de... de de empresa mesmo, só no Panamá, que é do governo. Pra cá você vai usar muito táxi, muito táxi mesmo. E por ser interior. barato, é, também. não é tão caro o táxi aqui. Você vai fazer. Tipo assim, o táxi pra sair, vamos supor, na distância mais curta, ele cobra pra você ali um dólar, um dólar e cinquenta, na distância mais curta. Aqui no Sim. interior, não tô dizendo no Panamá. Agora, você vai usar muito micro-ônibus, esses micro-ônibus pequenos entendeu? E às vezes demora, às vezes ele não para pra você. Não, e se ele quiser se ele quiser passar na casa dele primeiro ele passa e depois ele te leva. E táxi também é assim. Porque eles são os próprios donos do, dos ônibus. Sim, e táxi aqui ele faz lotada, digamos assim, ele pega você aqui, pega outra pessoa na frente e vai pegando, entendeu? Nem eu... todos, alguns me perguntam. Não, é, alguns não. Alguns me perguntam, eu posso pegar esse passageiro? Aí eu falo, pode. Mas a maioria faz lotada, digamos assim, ele pega você aqui, aí para na frente a pessoa vai para o mesmo itinerário que você, então ele vai, ele também vai levando. Aí a pessoa fica no carro e continua indo. Tipo assim, a pessoa se vem minha casa... Se a pessoa quiser, casa. claro. É, porque depende. ele fala, ó, primeiro eu vou patar o lugar. Sim. Se a pessoa quiser, tudo bem. E como o sol é quente e ninguém quer ficar do lado de fora esperando o táxi, então vamos pegar isso aí mesmo, entendeu? Dica número 17. É, se você for dormir, não se preocupe porque Panamá... Depende, pelo menos nos pontos onde eu vivi, que foi Penonomé e onde eu andei Eu andei pra cidade do Paramá Penonomé não Penonomé E aqui em Santiago Atrás da minha casa aqui Tem uma floresta Tem uma florestinha aqui Com o rio passando ali embaixo Tudo Não tem mosquito Esses mosquitos que nós temos pernilongo no Brasil Não tem Óbvio Se eu for dentro do mato Tem aqueles borrachudosinho Mas tipo assim É de noite Ou de manhã bem cedinho Se você abrir aqui a janela aqui não vem, não me pica, entendeu? Então você pode andar, dormir tranquilo, só se preocupa com calor. Mosquito em Panamá é muito. Eu conto nos dedos até hoje, estou quase dois anos aqui, matei só Cinco. sete. Sete. Sete? Sete já. Já consegui matar sete mosquita dengue. E ele tá tudo filhotinho, pequenininho. Nem, nem amadureceu os bichos da tempo, porque eles não acham que eles morrem antes, né? Então, mosquito aqui, não precisa se preocupar. Mas é bom. Se você for fazer caminhada aí por algum lugar que tenha mato, leva um repelentezinho pra não ter borrachudo e tal. Algum tipo de outro inseto que pode te picar, né? Sim. Ah, o Leandro comentou aqui sobre o mosquito, que é muito raro vocês verem. Agora, gente, na boa, o que vocês vão ver é mosca. É, mosca, mosca tem, tem, putes, dia, tem dia. Tem dia, Tem é. dias sim. Se você... Ah, é, mosca... É, aqui em Paramá nós temos a, a, a, umas uma Tela. A a todo, tela. Mundo, todo mundo põe tela na janela. Na janela, na porta. Então, quando você tira tela, realmente entra muita mosca. Que é agora que a gente entendeu isso, ué, mas, é Mas quando a gente veio, por que, que toda casa tem tela se não tem mosquito? É a mosca. Exatamente. Pode ser. O, o mosquito do Brasil é a mosca é. do Paramá. Dica número 18. Pontos turísticos mais próximos. Tipo assim, ah, eu quero conhecer alguma coisa aqui rápida. Estando em Panamá. Estando em Panamá. Se quiser conhecer assim, sem pagar o, o, a entrada, você pode ir no... Cadê? Cadê? Cadê? No Parque Omar Torrijos, que é um parque que tem ali, que tem várias coisas, vários monumentos interessantes. E também no Casco Viejo. No perto do Casco Verro, perto do, é lá no, no centro do Panamá. Só pedir um táxi lá, eu quero ir no, no parque Omar Torrijos. Pregunta, pergunta, pergunta primeiro quanto custa para te é, levar até esses lugares. Faz, aí um, faz uma enquete aí com dois, isso, três taxistas, é, para poder ver quanto que estão cobrando, para ver uma média ali, qual que estão cobrando, entendeu? Tem o Casco Verro, se tiver um, uma graninha e quiser pagar, vai ter também o canal que você visitar, porque veio no Panamá, não conheceu o canal do Panamá também né, a gente ainda não conheceu né meu, bem? né meu bem, a gente ainda não conheceu porque a gente veio pra morar, então estamos tá investindo na nossa vida aqui, agora quem vem visitar, pode dar um pulinho ali né? paga uma platinha ali, visita e volta do Brasil feliz, vai ver Cristo Redentor, vai ver um monte de coisa, a catarata do Iguaçu nós temos muita beleza, aqui, aqui? Não, lá, quando vou ah, para o Brasil tá ver que O cara ah, do Iguaçu tem várias, o Pelourinho lá do, do da Bahia tem várias atrações, mas aqui nós temos a, a atração principal é o Canal do Panamá. E quem tem um dinheirinhozinho a mais que possa investir, por favor, visite as praias de San Blas e qualquer praia do Caribe que Boca de Toro, que é uma maravilha, né? Dica número 19. Traga um adaptador para americana. Aqui, ó, esse aqui, tá vendo? Esse aqui é o tipo de modelo de adaptador que tem aqui, de, de tomada. Então, se você. A gente está aqui usando esse de dois aqui, né? Porque eu, eu tenho um notebook que é de 2, então eu comprei esse aqui. Mas se o brasileiro lá, a tomada brasileira é aquela tripla, né? Então, já sabe, não esqueça trazer celular, o carregador, traga um adaptador. E esse daí veio de onde? Eu comprei, ué. Aqui ou lá? Eu comprei aqui. Então, traga um adaptador esse aqui, mas ó. Mas eles podem comprar. Formato então. americano. Pode, mas vai que não. vai que acaba. Todo mundo compra Nossa. ao mesmo tempo. Traz de casa. Traz, procura lá. Tem adaptadores universais? Então, compra o um universal, que é a melhor coisa que tem. Dica número 20. Não se preocupe com a criminalidade dentro do Panamá. Por quê? Claro, tem. Pode ser que tenha assalto. Pode ser que tenha assalto. Pode ser que com esse monte de gente vindo, venha alguma pessoa aqui de fora que te assalte. Pode ser que tenha. Só que, um, a polícia de Panamá é muito rigorosa e eles ficam em cima. Você pode estar tá vendo aqui o vídeo aqui no, no em cima aqui que esse é a polícia ela, ela é realmente te fiscaliza, entendeu? Isso aqui esse vídeo que tá aqui em cima aqui é a polícia me fiscalizando. A gente saindo de casa, na rua de casa, ela parando a gente, dando blitz para poder ver quem era a gente, que eles não conheciam, entendeu? Então, não se preocupe, se a polícia daqui ver alguém que seja suspeito alguma coisa, ela vai ficar em cima. E o policiamento vai estar triplicado nessa, nessa fase de evento aí. E o Panamengo não tem esse hábito de criminalidade. Muita Teve até uma matéria do, do, da Copa do Mundo lá do, da, da Globo que falou que o crime tinha uma criminalidade muito alta. Mentira, não tem. A gente aqui não vê. Eu ando com o celular gravando na rua e não tenho medo nenhum de alguém vir me assaltar. Então, essa parte de criminalidade também você pode tirar de cabeça, porque, claro, tem que ser precavido, o brasileiro é precavido, só que não precisa ser ao nível Rio de Janeiro, por exemplo, né, ao nível Ceará, por exemplo, ok? Então, a nossa vigésima primeira dica, que qual é, filha? Ah, sim. Não esqueça de se inscrever e dar o like. Exatamente. Se inscreve aí para poder dar uma ajuda para a gente aí, para poder nosso canal continuar crescendo e continuar mandando aqui informação, vez ou outra informação para Brasil e também aqui fazendo uma, uma, um trabalho aqui de, de YouTubização do Panamá, porque aqui também o YouTube está crescendo agora e nós estamos aqui na Pelê. Tá, o YouTube aqui tá como se fosse o YouTube de 1900 e ano 2000 do Brasil, entendeu? Então nós estamos ajudando a crescer aqui, fazendo vídeo para o Panamá para poder desenvolver essa ferramenta. E qualquer dúvida, se vocês tiverem aí, é, se quiser fazer algum tipo de pergunta, a gente sabendo, a gente Bota aqui aí. nos comentários, sim, caso a gente saiba a gente, responder. Sim, a gente responde aí para vocês, assim. Se estiver ao nosso alcance, a gente responde, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma boa viagem, tenham um ótimo evento e... E aproveita Nossa. bastante o Panamá, porque o Panamá é um, é um lugar bonito. Sim, e também é... Tenha muito cuidado aí com filhos Que vai, ter uma, vai ser uma multidão muito grande, ok? Obrigado. Até o próximo vídeo, tchau!